Hoje vim aqui falar para vocês justamente sobre a influência da musculatura abdominal, do treinamento da musculatura abdominal na sua corrida. O que, que isso pode melhorar, o que, que isso otimiza ou então pode piorar na sua corrida, ok? O que, que a gente tem que entender sobre a musculatura abdominal? Bom, o abdômen em si, você tem quatro músculos ali que trabalham. Não é uma coisa só, beleza? Então, a gente tem que entender que tem músculos mais externos e músculos mais internos e que eles têm funções diferentes cada músculo tem uma ação diferente. Tem o reto abdominal, que é o responsável pelo tanquinho, aqueles gominhos na barriga, né? que todo mundo quer ter, esses gominhos na barriga e tal. E você acaba trabalhando, às vezes, muito para trabalhar o músculo, os tanquinho, você trabalha a flexão do seu tronco. A ação do reto músculo abdominal é justamente para flexionar o seu tronco, da sua origem à sua inserção, onde você faz o um encurtamento muscular e retorna, alongou, voltou. Essa é a ação principal do músculo reto abdominal, beleza? E o que a gente tem que entender sobre a ação do músculo reto abdominal na corrida? Se eu estou treinando o um músculo para fazer a flexão do tronco, para deixar ele mais forte, na flexão do tronco, eu estou estimulando mais ele para que ele se conecte, para que tenha uma ação mais rápida para flexionar o tronco. Eu vou tender a flexionar mais meu tronco. O que, que eu tenho que fazer para, para otimizar, então, para eu não flexionar o meu tronco, eu tenho que também trabalhar a parte posterior para eu alongar o meu tronco e gerar uma certa estabilidade. Mas eu vou focar aqui só na questão do abdômen, correto? Então, se você não quer ter um estresse excessivo de trabalhar muito para frente, depois ter que trabalhar muito para trás para equilibrar o seu tronco, então evite trabalhar excessivamente a ação da flexão do seu tronco. Trabalhe só o suficiente, nada de fazer mil abdominais na função do reto abdominal, na flexão do seu tronco. Botar sobrecarga, fortalecer demais essa musculatura. Até mesmo, porque como eu falei anteriormente, você não tem só o reto abdominal nos seus músculos abdominais aqui à frente. Você ainda tem o, o oblíquo interno, o oblíquo externo. Os oblíquos são mais as musculaturas que aparecem mais lateralmente. Eles trabalham muito na função da flexão lateral e também na torção do seu tronco, tá da rotação do seu tronco. Ou seja, você trabalha nos seus oblíquos, você vai ter uma estabilização lateral maior. Então, você tem que buscar exercícios que façam mais essa atividade, ok? Ah, eu vou flexionar, vou botar uma carga maior para fazer a flexão lateral do meu tronco, para fortalecer os meus oblíquos e deixá-los fortes, para me deixar firmes. Sim, é interessante que você faça, mas tem que tomar cuidado também o quê? Que tipo de compressão você vai estar fazendo na sua coluna com essa sobrecarga? Qual vai ser a sobrecarga que você vai colocar? Que carga você vai botar maior nas suas vértebras? os seus discos intervertebrais, no qual você vai forçar ele mais para cá e mais pra cá. Querendo ou não, você vai estar sobrecarregando o seu disco intervertebral. Então, com isso, você também tem que tomar cuidado para que tipo de flexão você vai fazer e a sobrecarga que você vai fazer. É aquela velha máxima do remédio. Que o remédio sempre, na dosagem errada, ele vira um veneno. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Mas você tem que fortalecer também o oblíquo para a estabilização. Aí, depois, a gente vai para um músculo mais interno ainda, que é o grande responsável pela estabilização do seu tronco, do seu quadril, que é o músculo transverso. Ele é quem fica lá por dentro de tudo isso, segurando, ajustando, pressionando, comprimindo os seus órgãos, comprimindo também a sua lombada, suas vértebras lombares, deixando a sua musculatura mais firme. Pô, mas como é que eu trabalho o transverso? Tem exercícios, principalmente os exercícios em isometria, as pontes, no qual você leva o seu umbigo para trás, você comprime mais a musculatura, você está trabalhando de uma forma muito eficiente o seu músculo transverso, onde você vai otimizar justamente a estabilidade do seu tronco, a estabilidade do seu quadril, toda essa região aqui, ok? Então, quando a gente fala de fortalecimento de músculos abdominais, a gente tem que pensar justamente em fortalecer todos, não primar mais por um do que pelo outro, você tem que estabilizar o seu tronco como um todo. E você entendendo a ação muscular de cada músculo, você busca o melhor exercício para isso. O que, que eu quero durante a corrida? É flexionar muito o meu tronco para o lado? Não, é estabilizar o meu tronco. É flexionar muito o meu tronco para frente? Não, é estabilizar o meu tronco, é mantê-lo firme. Então, aí que entram também outra coisa interessante. Exercícios isométricos. É uma grande chave para você estabilizar o seu tronco. Você não precisa necessariamente pegar uma carga muito grande, fazer a flexão lateral e sobrecarregar a sua lombar. Você não precisa pegar muita carga para fazer a flexão okay? do seu tronco. Entenda, existem vários exercícios e exercícios são interessantes você aplique para a finalidade, para o seu fim, qual é a corrida, a estabilização do, do tronco, para você correr de uma forma mais estável. Então, utilize os exercícios corretos. Música